Saído? É, vai. Moga aí no pé. Nossa, tira a cara agora. Primeira montanha. Primeira montanha pra mim, só isso que eu quero. Ah, tá, tá. Mais um comigo. Parada. Morto. Morto. Tá é? montanha a tua Tira Ó. Será que eu vou? Mano, eu tomo mó HS varado. Tipo, isso aqui é uma pedra, tá ligado? Ele mirar aqui, ele é cheater, mano. você é maldade. Ele sabe que você tá aí. Se ele mirar aqui é cheater, velho. Tem a mínima chance de saber. Um <risos> tem a mínima chance do cara estar virando aqui, velho. Hum. Vai entrar agachadinho. Vocês... Ah, <risos> cara, sério <risos> mesmo, velho? Meteu o fake. <risos> Caralho. Tá? Eu vou varar ele tá. e você mata, tá bom? corta tá. morto. Ele é B esse cara, mano, normalmente. Aí. Nada bom. Rapaziada do céu, dá clear em tudo, mano, pelo amor de deus Alguém deu clear, bate? Né? Ativating tá clear. Bom, <risos> Nossa senhora <risos> Meu, você matou, Onde você matou esse cara? Eu tava... <risos> que isso? veio o tank Ganhei meia Cego, cego Funcionário Comeu, comeu, comeu o smoke okay. Morto Tem rato, tem rato joga. Vou comer o cu dele Peguei uma cadeira Smoke Rato, rato, dentro do rato, dedo do rato. Meio, meio não? Meio, dois meio, dois meio. três comendo liga. Rato, rato. Tá jogando? Tá chorando, tô porra. O que você quer que a gente faça então? Você quer ficar sozinho lá? É isso? O rosto domina a porra da banana e deixa eu jogar pra arte, só isso que eu quero, mano. O rosto domina a banana e a gente pode pular. Eu vou matar o um meio bom, tô bom aqui, velho. Vai Não, eu caí e subi de volta pra matar o cara. O tá. Lucas, ele caiu, ouviu o reload, subiu. De novo. Defusou. Defusou, ele... defusou, defusou, defusou. É defusou. sério? Sim. É sério? Clicou Pendeu aí. Meu Gabi. Ah, Gabi. Ah, mano. Tá aí, é balão. Balão, aí é balão, Tá, só, tá só aí. Não, balou nada assim. Bora, bora aí. Ô Felps, fica a porta direto tu nem quebra, tá ligado? Abre e pica ele. Eu, vou, eu vou molar pra ele em cima da casa então. Guys, tô aqui só pra lembrar vocês e pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar seu like aí e também ativar o sininho aí porque eu vou estar suando o vídeo o tempo todo pra vocês, beleza? Se puder também compartilhar com seus amigos. É nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Por oh, favor deus, me ajuda. C4 aí não, cara. 1, 2, 3... É, eu vou ficar pra... Pegamos. Vão. Vão, vão. tá aí, eu não tá feito. Vão. Tá lá, vão, último vão. Pega na faca. Caralho, foi o... Quase foi assim, cara. Vai, Clark, mostra. A gente não banana, cara. Os tô foram desmontados mesmo, né, pra eu não vou jogar meio, <risos> mano. É esse cara tá o cara o Retardado, mano. Calma, calma que o Clark tá, tá bem. Calma aí. Vai o deixa o Clark jogar a porra. Ai, velho. Caralho, mano. Olha ele como vai fopira. Ô mano, deixa eu te falar, mano, eu domino a porra da banana sozinho, aqui. de 4 quatro doentes pra dominar a porra da banana, mano. Ah, pelo amor de Deus, eu tô te falando. Doente level 2. mano. Eu vou, vou chorar, velho. Mas... Claro, mano, você faz carregado jogando. Eu chorando. nada, MF, por enquanto. que o cara vai olhar aqui? Opa, que delicinha. É, né? Olha ele como vai foi Ô mano, deixa eu te falar, mano. Eu domino a porra da banana sozinha. Precisa de quatro doentes pra dominar a porra da banana, mano. Ah, pelo amor de Deus, eu tô te falando doente level 20, mano. Eu vou chorar, velho. Claro, mano, você faz recargado jogando. Eu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 não, Palácio. tá peixe em cima, Fianado caiu agora. Nerd. Caiu agora. Aí o cara me esbocou pro pai, mano. Aí ele não tá tá tem como, velho. Vai trar uma liga aqui, passar ele. Ah, fio, os dois? Palácio? Ah. Palácio. Caberna? Tá a roça, a roça, Caberna gente. entrando. Cadê entrando? Uhum. Tô vendo nada não, mano. Os dois. Os dois? Tetriss Tetriss Acho que era corpo amor Vou o xuxa agora Vamos comer? Vou... Agora eu tô arco aqui já velho Certei já Vem aí o Clark Cara que se foda bem. Esse cara tá cheirado Qual é o caralho moleque porque eu dominar a porra Cadê o domino? Domino é meu pinto Bora aqui vamos jogar vem cacau Morto. Ele bateu, ele bateu. lá na base. Mais um lá na base. Vou passar ele, pô. Base. Vai picar em 3, 2, 1 e. Morto. fogo, morto. Ah, fui A ah, né, mano. Tá. Janela, janela. Janela. Janela última. Mais smoke. O Moscou. Janela última da Smoke. Ah, eu peguei Morri! <risos> esse você tá smurfando no global. Nada bem, nada bem. Pode passar ele? Tem um caverna. Não vai, não vai, vai você. Sandro, ele tem Ah, 30, né? é, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Telana.